Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela virar dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tempo, são várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez e o Desses Caras, preta, vai queimar na ponta desse. So who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 Felicidade surge A lucidez só chega quando o dia arraia Não deixe que os problemas Acabem com o seu sono Mas deixe o sono vir Quando for pra você sonhar Quando a carência superar Todas suas razões Escolha pode se tornar sua Vamo viver que a vida é única, não se iluda Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela virar dia O resumo foi em um carro estacionado Com um foda-se pros falsos e um brinde pra família